Você já pensou em controlar o seu OBS apenas pelo celular como se fosse um controle remoto? De forma simples e fácil, sem instalar programas, sem nenhuma gambiarra. E aí, acha fácil? Acha difícil? Então, eu estou usando neste momento o meu celular e eu controlo todas as transições por aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E olha que simples. Opa, está estourado. Pronto. Então, eu vou clicar aqui. Viram só? Eu estou usando o celular para controlar a transição. E eu vou mostrar para vocês de forma bem simples e objetiva como fazer isso. Então, aqui é o professor Rodrigo. Este é o Matemática Pop. E fiquem comigo então na sequência. Para que isso tudo seja possível, nós vamos precisar apenas de um plugin para o OBS Studio e um navegador de uh, no, no internet no aparelho que você vai querer controlar o OBS. A forma mais prática de fato é o celular, mas se eu tiver um outro notebook do meu lado, eu posso abrir o navegador naquele. Só é importante que todos estejam na mesma rede Wi-Fi, certo? Então, primeiro passo é instalar o plugin. Eu vou entrar aqui no navegador, vocês vão digitar OBS uh, WebSocket. Assim. Tá? Vai abrir essa primeira opção aqui, OBS WebSocket Remote Control OBS Studio. Vou clicando aqui, certo? E nesse primeiro link, aqui onde diz GitHub, eu vou clicar nele, é onde ele está hospedado. Tá? Descemos. Até a opção Download downloads, tá? E aí tem, vejo que tem para Windows, macOS e Linux. Clicamos em releases, ou sessão de releases. A última é a 4.8 que eu estou fazendo aqui. Uh, descemos aqui embaixo e aí vamos ter as versões para instalação. Essa primeira ponto .deb é para Uh, distribuições Linux baseado no Debian Temos um PKG para MacOS E um .exe, Windows Installer, para instalação no Windows Basta clicar e fazer o download Eu já fiz o download uh, e já instalei para a minha versão tá? Já está rodando tudo ok Depois de concluído esse processo Deixa eu ver se eu tenho aqui mesmo o link tá. Depois de concluído a instalação Vocês vão abrir esse site aqui vamos fechar estes este site tá? t2t2.github.io obs tablet-remote este é o site que vai fazer a conexão com o plugin uh, veja que eu já coloquei aqui em cima o meu IP da minha, do meu computador e a porta que está sendo usada, como é que eu tiro essas informações? tá eu vou voltar lá no OBS antes de qualquer coisa eu tenho que vir aqui em ferramentas, vou reiniciar lá meu OBS e tem que aparecer aqui WebSocket Server Settings ferramentas WebSocket Server Settings clicando aqui, vai abrir essa janelinha, tem que estar marcada essa opção aqui em cima para mim habilitar o WebSocket uh, Server, então vai estar tá, provavelmente essa mesma porta se eu quiser uma senha para acessar, eu posso marcar aqui e criar uma senha. Se não, é só deixar assim, dou um OK, está habilitado. Feito isso, vou lá no meu navegador. Tá? Esse navegador eu estou abrindo no computador. Eu fiz isso para poder salvar a, a tela, para poder gravar a tela. Até o início desse vídeo, eu estava com o navegador pra, nesse site. Vou colocar depois na descrição do vídeo, esse link para vocês acharem. Mas... Eu, tô, eu cancelei o celular agora porque eu estava controlando pelo celular e vou passar a controlar por aqui. O IP da máquina, uh, depende do, do sistema que você estão usando, tem uma forma de se descobrir. Aqui no Linux eu tenho o comando ifconfig, tá? no Windows eu acho que é ipconfig, se não me engano, que você digita na. Mas tem maneiras de descobrir, nas configurações lá do, da rede do Windows você vai descobrir. O IP da sua máquina vai digitar aqui e conecte. Veja que apareceu já. Eu já configurei. Eu posso mexer isso e configurar da maneira que eu quiser. Ele vai puxar automaticamente as cenas criadas ou uh, as cenas e as entradas criadas no meu OBS que estão abertos no momento. Vem aqui que puxou a introdução, vinheta oficial, aula. E aí aqui os, as entradas, eu vou trocar de tela, mostrar para vocês aqui embaixo. Como eu estou filmando o próprio OBS, ele fica essas janelas infinitas, mas prestem atenção no cantinho inferior da tela. Veja que são os mesmos elementos que eu tenho aqui, aula, vinheta oficial, introdução. E as fontes, apresentação, webcam e captura de tela. Eu posso colocar o mixer de áudio lá também? Posso. Posso colocar transição de cenas? Também posso E ainda, esses parar gravação, iniciar gravação? Também posso tá? Só que eu configurei dessa maneira, voltando lá E... E aí eu venho no lapizinho aqui, é aqui que eu mudo ó. Aqui tem os, todos os elementos, está configurado a princípio cena e source Que são as entradas lá ó, eu Posso clicar no maisinho e aí eu adiciono ó, o áudio device, vai ser os mixer de áudio E assim por diante, cada elemento que eu quiser Posso mudar inclusive, se dividido horizontalmente ou verticalmente Vai depender do dispositivo que eu estiver usando Aqui um, para o PC é melhor essa divisão horizontal Para o celular eu recomendo essa vertical splitter Essa divisão vertical, certo? Então, uh, eu vou fazer uma configuraçãozinha ali para poder vocês visualizarem aqui e ver ele funcionando na prática. Então, voltando aqui, eu vou habilitar essa apresentação aqui. Vai sobrepor um pouco. E aí vou lá em introdução também aqui e vou habilitar essa fonte, esta fontezinha aqui, para vocês verem simultaneamente. Então, por exemplo, aqui, veja como eu posso controlar a partir desse dispositivo. Eu vou clicar agora aqui. Uh, ele está em introdução né? Eu vou colocar aula Vou clicar em aula E vai acontecer a transição em tempo real tá? Se eu quero desligar Minha webcam ó, Desliguei a webcam, vocês não estão me vendo Agora vocês vão me ver novamente Cliquei em webcam tá? E assim por diante, voltando à introdução O vídeo inicial Se eu quero sumir com a minha webcam também, ó, O fundo tablet que eu estou usando Sumiu volta eu faço toda a configuração por aqui vamos vou tirar essa apresentação aqui que é o que eu estou usando e aí estou de volta e aí simples e prático lembrando tudo que eu precisei foi instalar o plugin que é bem simples tranquilo de de baixá lo e abrir o link que eu vou passar para vocês deixar na descrição Dispensa, termina com a ideia de A necessidade de ter um segundo monitor De ter uma segunda tela Eu consigo controlar tranquilamente O celular por essa E fica muito mais fácil De manipular o OBS Certo? Então, se esse vídeo for útil Compartilhe aí, curta Até mais Obrigadão, fui!